Quero finalizar. E por que não 20 filhos? Porque filho é insubstituível. Aí Deus dá 10 filhos e tem três filhas e dá o nome das filhas. Gemima, Kézia e Kerem Apuque. Gemima significa lugar alto. Deus está falando, vou colocar você no lugar alto. Kézia, estabelecer. Você não vai mais ficar oscilando que nem uma gangorra. Um dia você é. Não vou pôr um lugar alto, e vou te estabelecer, e querem a PUC, tesouros escondidos, lugar alto, estabelecer, e te darei, e te darei os tesouros escondidos, recentemente descobriram o grafeno, que é o ouro negro, se você pintar um ovo, com grafeno, pode olhar é de um prédio 10 andares que ele não quebra. Você pode pintar um carro com grafeno e dar uma rajada de metralhadora que não tem nenhum arranhão. Recentemente. Aí então usando o ouro para pegar o grafeno. E são os tesouros que, do, da terra, Deus escondeu na terra. Grafeno, nióbio, prata, ouro. Agora os tesouros do céu, ele escondeu, em você? Os tesouros do céu. E aí é Paulo quem diz os tesouros eternos em vasos de barro, para que a glória seja a Deus! Rabadara Deus vai trazer para fora tesouros que estão dentro de você, existe uma canção aí que ninguém cantou, está dentro de você, um livro que está aí, está dentro de você, uma mensagem que ninguém ouviu, uma música que essa banda vai tocar, que ninguém ouviu, vai descer na hora, eu creio, rabadara calabada rabadara súbia, vou dar tesouros escondidos, Vou te colocar no lugar alto. E você vai estar tá estabelecido. E quem olhar para você vai querer me servir. E a sua luz vai brilhar. Para que o nome dele seja glorificado. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Eu queria aqui na frente alguém que está com alguma área arrebentada. Você fala, Senhor, aqui agora é o altar. É fé. É fé. Tocar nas águas e ele abrir é fé. Andar sobre as águas, porque Jesus falou, vem é fé. Machado flutuar é fé. Deus não mudou eu queria chamar aqui na frente, quem precisa de um milagre em uma dessas cinco áreas. Ou no casamento, ou no financeiro, ou na saúde, ou na relação com os amigos. Ou com os filhos. Eu queria aqui na frente. Minha esposa trouxe um hino para cantar para Jesus? Não trouxe? Vocês cantam um hino? Aí ah, é o que Deus colocar no coração de vocês? Na graça, na unção? Calabada Yamanto Kineminia Subia. Hayabada ra sube de comandai arabash. Alabando Kineminia Sube de comandai arabash. Enquanto vocês estão aqui, Deus está entrando lá. É um coração duro que você tem que Deus vai entrar lá. Labada Kineminia Subi de comandai arabash. É no altar que as coisas são resolvidas. É no altar que o fogo desce. É no altar que o anjo vem e fala: Não mates teu filho. É no altar, rabada, calabada, subia. Eu profetizo que a sua cama vai voltar a ser um altar para Deus, que seja todo leito sem mácula. Eu profetizo que você vai comer com seus filhos e suas mesa, eu creio, não vai ficar a gente no celular comendo não, vai sentar como a família de Deus ao redor da mesa desfrutando o pão da presença Senhor Deus e Pai a Tua Palavra foi ministrada nessa noite Senhor, e tem pessoas aqui que estão com alguma área ou todas as áreas arrebentadas mas Pai o diabo só quer tirar deles as ovelhas que fazem com que eles falem contigo. É o altar. O diabo não quer outra coisa, Pai. Oh.